Ah, meus amigos, minhas amigas Quero chegar a um milhão, conto com a sua inscrição O seu like, o seu comentário E vamos pro vídeo, muito bacana Vamos aí, até o final, muito legal Vamos lá Já foi, Vamos ligar para a massa que vai cair, gente. Vamos ligar. Nós temos que reparar. Não é para a massa que cai, é para a massa que fica. ó. levezinho, assim, ó, na manha sem pressa aí depois é só vir assim, ó ó, pelo micro hein 开始了